Tem que vasculhar, tio. a gente vai ter que achar essas baterecas Olha aí, o Padre Férlix É o quê? Rapaz, esse Padre Férlix aqui, ele foi expulso Pra quem não sabe, o Cabernet conta a história no Outlast 2 Vamos! Peraí aqui, que parada é essa? Deve ter um bezerro aqui Cultivação e cultivos ilegais de bezerro O Cabernet tá ligado só pelo som, hein? Beleza Peraí, peraí, jogo, peraí, peraí, antes rapaz, vamos. Ó, tá rolando uma televisão aqui Vamos ficar esperto, hein, beleza eu já tô em cima da mesa de tipo. verdade, né? tá rolando uns barulhinhos... Ok, barcas de sangue, rapaziada. Ah! Testando o telefoninho, rapaz. O cara se cortou aqui. vez dele abrir a porta, ele caiu no local. Foi, foi. Ó, já mais cagão ainda. Rapaz, vim calmo. Foi o vento, é verdade, né? Ó, se você, você... claramente uma corrente de ar só pode. Peraí, a porta tá trancada, o que acontece? Do outro lado, a tranca é só pelo outro lado, tem muitas das portas lá em Beverly Hills São desse estilo, fiquem calmos só, aqui também tá trancado, tá tudo de boa Rapaziada, estamos investigando o local aqui ainda, tem até uns drinks pra gente tomar Peraí, tio, cavaco Rapaziada, tá, tá pingando sangue aqui? O que, que acontece? Um bezerro foi sacrificado no local Ah! Era o bezerro encanador, ele acabou entrando ali e se enroscou. Não conseguiu reparar o cano, fazendo o mesmo cair e bater a cabeça, jorrando sangue. Rapaziada, tem tudo uma explicação lógica. Pera aí, para alcançar o condutor pule com a barra de espaço. Antes disso, ó, tem um charuto aqui, tio. Oh, Ô meu Deus, que parada é essa? Ah! Rapaziada, camar... tá rolando uns camarões aqui. Ah! O que que é con... Teste! Tá rolando umas chandelias gigantes. Sim. Rapaziada, onde é que eu tô? Peraí, peraí. Library. É, o cabine de... chegou. Ah! Nossa! Oh, Deus, eu tô calma. O que acontece? O cara escorregou ali? Peraí, peraí. Deixa o caberninho primeiramente verificar. Oh, meu Deus do céu. Caiu mesmo, hein? Caiu forte. <risos> Rapaziada, vamos colocar a câmera? É. Ó, ó, ó. Beleza. Pô, o cara perdeu a cabeça, hein? Perdeu a cabeça, não vimos o que aconteceu, acidente de trabalho trabalhos acontece, beleza, tá rolando uns reviramentos distantes, ó, oh, ó, oh, ó, oh. outro loco, rapaziada, tá rolando suicídio em série, hein, também sem cabeça, com uma pocinha de sangue, o sangue em estado ainda liquidoso, beleza, então alguma coisa aconteceu recentemente, vamos estudar os fatos, beleza, rapaziada, moscas no local, isso... Olha, tem um Loki aqui Ó, ó Só o cotoco, hein Nossa senhora, os cara tá brincando de Lego com ele <risos> Ó a porta gigante aqui dentro do meu olho Vamos lá, vamos lá, tio Ó, tem um Loki lá, tem um Loki lá Rapaziada, eu, eu vi, hein Eu vi, é um gordinho, tio É um gordinho o Banheiro das mina e dos homens juntos Vai dar treta isso, tio Beleza, o que acontece? Rapaziada, menstruar no local O que eu disse? Bateria, bateria Ó, ó Rapaziada, soltaram borlofas aqui, hein? <risos> Em formas de mão! Nossa senhora, tio. Os caras cagam abraço mesmo, hein? Eu tô calmo, tio. Ó, ó. A203. que a gente não tem a chave, não abre. A gente vai ter que continuar por aqui, hein? Ó, ó, ó. Vou parar de gastar a bateria, caverninha. O é? ah, Eu, gordinho! Opa, o Gordinho nem se apresenta, tio. Nossa, se meu pegou no pescoço. Ele pega! Tá aqui, hein, vamos ficar ligado. Ó, ó, ó, ó. Tem um Loki voando ali, hein. Oh, meu Deus do céu. Vamos já desvendar esse caso, viu. Desvenda. Ó, ó, tá se mexendo, tá de boa, tio. O cara tá vivo. Eu tiozinho tá de boa? Rapaziada, o pezinho tá bem zoado, hein. É a verdade? Rapaziada, sintoma de estar virando zumbi, hein. Ó. Zói zumbi. Cara de zumbi. Corpo de zumbi, rapaziada. que ele fumou aqui, ó. Olha o tamanho do chá que ele fuma. Aí fica da cadeirinha mesmo, hein. Ele tá rodando um filminho aqui em cinema em casa. Ô, <risos> louco, tio. Rapaziada, as cartas tá um filme da pesada. Ó, oh, oh, oh, o Kevin aqui, tio. Cortou os pulsos de emoção. Oh. Oh, muito maneiro, cara. Abriu o um buraco na testa. Tá aqui acabou a boquinha é aberta, ó. Oh, Zoin vidrado na TV. Não perde o seriado. E outro aqui dormindo no local, hein. Dormiu, ó. Oh, acabou comendo um frango. Que não estava muito bom. Não. Hum, e dormiu no local. Sem correr, tipo. O segredo do jogo é não correr. Pisei, não pisei. Você faz mais barulho? O Loki vem de peito. Será que isso aqui foi o que a gente já fez? Vai lá e ver. Oh, a gente já fez esse, aí, Tem que achar o outro. Rápido! Ó, oh, esse aqui é o novo gerador, tio. Ah, beleza, Já passamos, já passamos. <risos> oh, chega dando soco, tipo. Ligamos. Ó, <risos> oh, o Loki tá mergulhando aí. Mergulhador esse Loki. <risos> Tô uma parada, ligamos. Olha o Fusca, tio. eu aí. Ó, eu tô bem! Você é louco tio! Ele tá atrás! <risos> oh, peraí, onde é que a gente vai agora? Ah, tô entrando pra dentro gente! Ah, pula a porta! Mano, a coisa não pega mais não, não pega mais não! Calma! Peraí tio! Ai meu Deus! Entra aqui, atravessa a porta! Nossa Senhora, ele vai pegar meu pé! Ele vai! A oh, porta! Abriu, seu lock, sapato Rapaz, escapando do local e nem sei se eu vou pular certo, mas eu estou bem. Rapaz, já zeramos. Oh, chegamos na cadeira de roda e tudo mais. Rapaz, acho que nenhuma das celas vai abrir, Essa... Que isso, tio? Que amizade é essa, oh, tio? Ah, oh, meu Deus do céu, tá loucão. Rapaziada, isso que acontece, os caras vêm da Cracolândia direto pro, pro Alto Leste. Olha como que fica, ó. Eu vou tocar, meu porra o som, Baby, ele looks nervous. Eu vou like Ele tá com o Chernobyl, chernobyl pra chernobyl fora chernobyl mesmo, hein? Ah! Vale ah! isso, jogo! Chernobyl de fora! Ó, ah, tem, tem mais um localzinho aqui. Ô, oh, seu Loki! <risos> Esses caras abrir a jaca mesmo, hein? Eu abro essa porta, e sorte sua! a porta tá trancada! Você não pulava aí, tio? Nossa senhora, eu quebrar seus dois pescoços, hein? Ô, <risos> oh, jogo Loki. Eu pulei em algum lugar! Tio. Que isso? Nossa, o cara tá.. O quê? A boquinha. Não me irrite, não! Nossa, que, que boquinha legal! Calma aí, tio. Tá valendo? A boquinha do Loki? Não foi convidado? Gente, tio, como que eu saio daqui eu tô preso. Oh, meu, eu tô doido, você tá doente, ó seus zóio tio. Tá com anemia profunda. Eu tô cagar. Oh, meu Deus do céu. Vou sair daqui. Antes que eu rebento esses caras, tio. pulo lá dentro, dou um UFC neles. Vem a mim! Pra cá. Ó. Oh, oh. um... É bom você correr. Rapaziada, é, o Caverninha já tá botando pressão dos caras dentro da cadeia. Ó, correu. Mais um. Peraí, chat, peraí, peraí. Ele tá rolando um clube da luta, ele tá rolando um clube da luta aqui Rapaziada, tinha que dar pra enforcar os caras, Tipo o Metal Gear vai por trás e enforca os malucos Aí ia ser é top, hein Pegar esses locks por trás e arrebentar Ai, que delícia Nada de bateria, que tem local pra se esconder aqui Rapaziada, você é do mal, os caras é gay? Você é do mal, tio? Seu cuzão, vem aqui Tá te ver se eu te Rapaziada É do do mal! Demorou pra esconder. É do mal mesmo, hein? Nossa, que crueldade Será que ele segue mesmo? Rapaziada, é ele do mal, hein? Do mal, bateu Maloqueiro da porra, meu Que acontece, rapaziada? Pera aí A porta não abre, não? O jogo Ele corre, esse corre, hein? Modelo corredor Pera aí, aquela porta ali não abri, hein? Pera aí Esse corre Rapaz, rápido, hein? Pode e agora, vai ter que pular a parada aqui e a gente tá ligado onde, onde tem um negocinho pra esconder. Ixi! O louco, o cara é corredor profissional! Você é louco, entra aí tio. Nossa, que, que velocidade era ele viu tio, ele viu. Vou deixar o outro! Ele viu! Que isso, jogo! Nossa, o cara é bom mesmo. Ele é pro, tio, ele é pro. Rapaz, eu tô mancando, hein, tô mancando. Agora a gente passa pra cá, tinha outra aqui. Rápido! Pai, o Loki não viu, se viu. Ele viu de novo! Que é isso, jogo? Nossa, jogou na minha boca! Nossa senhora, oh, ele é muito rápido, tio. Ele é muito rápido. Entrou a portinha aqui. Tô mancando forte, hein, tio. Nossa senhora. e Tem que entrar aqui também. Pois é, como é que faz pra entrar ali? Será que tem como? Se eu fingir que eu vou entrar aqui, você bate, tio? Posso entrar aqui? Na moral, você tá ligado? Eu sou do, do pavilhão 9. Frosty. Do 9. Então tá. <risos> isso. Aí, tio. De boa. Tá de boa. Rapaziada, é só, é só trocar ideia. Eu falo, tio. Troca ideia com eles. Ó, tem até uma bateria aqui no canto aqui. Ah, rapaziada. O cabineiro cabine, tá com uma reputação boa, como anteriormente vinha dizendo. Entendeu, cumpadinho? Beleza. É isso mesmo. Ó, eu vou sair, tá? Na, na, na amizade. Tem uma porta aqui. Beleza, beleza, tá tudo tranquilo. Rapaziada, o corredor tá aqui dentro. Tipo. Nossa senhora, o cara é o Bolt. Ele pega Pô, Vamos ver onde é que esse lock tá. Pô, o cara saiu fora, hein? Aí ah, eu curti. Fecha a portinha. O escritório é nosso. Já é nosso. É tudo nosso. Tranquilo. Rapaziada, vamos apertar esse botão aqui. O cabelo tá aguento também, não, hein? Aperta esse botão, vai! Siga o sangue, outra vez. Sim. Rapaziada, vai dar treta aqui, hein. Beleza, siga o sangue, mas e aí? <risos> <risos> Jogo! Você é louco, tio, como você entrou aqui? Ah, meu Deus, é o que corre? É o que corre, estou estudando o passo, hein? Oh, meu Deus, peraí, é o que corre? Não é o que corre não, tio? Pá, aquele cara era truta, tio. a gente já tinha um acordo. Eu dei 18 gramas de manteiga para ele? Ele vem, ele vem, vem, vem, mas ele vem na, na moral Rapaziada, o cara tá, tá se mijando de medo É mais cagão ainda O, o Gordão corre, tio Ele corre rápido Cabreira, né? ah, Beleza, vamos sair aqui Vai, vamos sair Beleza, Rapaziada, tenho uma válvula aqui Já chamo uma o Gordão, pera aí, hein, tio Fecha a porta aqui, não me encheçasse Jogo! Ele finge que sai fora e volta Você <risos> é <risos> Sai! Nossa, ele pressionou minha perna. Oh, oh. Ah, ele tá me dando soco. Ah, jogo. Não, não, não. Rapaziada. Ah, ele me prendendo na parede ali. Rapaziada, ele fingiu que vazou. E ficou no lugar, tio. Ah, isso é bem hein! Beleza. Ó, oh, ó. Oh, rola um plim-plim. Vamos, vamos direto nas válvulas. Ah, de peito. De peito. Mas o bloco tá ali. Onde é que era é o mesmo lugar? O ar, o ó, ó. A gente entra aqui. Fecha a puerta. Correu tá? dentro! <risos> ele já tá ali fora. Ele já sabia! Troca vai inconsciente no chão! Aí, será que tá, será que a válvula já tá aberta aqui? Rapaziada. Pera aí, eu tinha que fechar a porta, mas era comigo dentro. Ô, oh, jogo Loki, hein? Você <risos> hum, tem a caixa aqui? Ele dá a volta, a gente passa do outro lado. Olha, oh, oh. oh, ele vem com mesmo. Ele finge que por porra na... é tio. Finge que na porta pro outro. Ah, oh, do caramba, hein? Ah, oh, meu Deus do céu. Entra! Fecha com eu dentro. Com eu dentro. agora a gente abre aqui. Ó, oh, ó. Oh. Deixa o Loki procurar. Deixa o Loki procurar. procurar. Deixa eu ver. Ele de novo! <risos> o cara, ele acha de novo! Não, o gordão é treinado, hein? Esse gordão é treinado, ele vai ter que cansar da corrida, tio. Mas ele queimado todos os torresmo. O problema é que se ele emagrecer, vai ficar mais difícil ainda de pegar ele, hein? da Beleza, o espaço é pequeno. Ó, oh, ó, oh, ele vem pro lado, a gente dá uma leva pro outro A gente fecha na válvula e volta! Você é louco, eu tô mancando, tio! Ele é mais rápido ah, agora, hein? Vale, ah. Beleza, coloquei. aqui, <risos> ó, oh, oh, agora vai dar certo Agora vai dar certo Direto na válvula, vai lá vai também oh. Beleza, vamos, vamos, vamos Ô, oh, gordinha, tava zoando! Nossa, ele dá socão, hein? Olha o Jerry. Jogo! Câmera! E ação! Peraí, tio, eu tô ligado no eu totô <risos> Rapaziada, agora a gente cai no buraco lá, tipo, um buraco aqui. Onde é que o um buraco, ah, vamos de ponta lá no buraco. Pula. Não. De ponta. Será que ele tá aqui? Não entra não, não, Entra não. Ah, otário. Seu se cerroela. Se Rapaz, beleza, beleza, beleza. Vamos, vamos, vamos. calma. Vamos, vamos checar as opções. Rapaz, o gordão não passa aqui. Ele entala. É um ponto forte. Será que por é de uma válvula? Assim. Ele dá a volta. <risos> O cara dá é na pauta, aqui. ele puxa a perna. Ah, Jogo, não, não, não mentira, você me pegou. Você tá, você tá mentindo a mim. Tá acostumado. Rápido. Eu posso subir a perna, então, oh, meu céu. Eu sei onde é que eu tava mesmo. Em Nevada, Califórnia. Ele tá na pesquisa. Pode ligar a bateria, hein, pra acabar. Pra cá não tem mais nada. Fecha a porta. Não! Não tem porta! Beleza, tô calmo. Oh, oh, oh. Peraí, jogo. Você tá me, tá mentindo apagar a luz, tio. Ah, oh, meu Deus do céu. O rapaz ele vai vir aqui, tio. Ah, oh, meu Deus do céu. Eu já tô com o tornozelo todo zoado. Ele abriu a outra. Será que eu tinha que pular? Peraí, jogo. Já <risos> é que eu tô? Calma aí, tio. Carne? Quer carne? Quem que é carne? <risos> Onde que eu me escondo? o cara quer é carne, tomar no canal, Rapaziada, salvou. Ah, salvou, agora eu sou o mestre. <risos> Aperecemos três baterias, mais ou menos duas, porque uma já acabou. Sim. Apereceu o caminho dos machos. Aham. Uh -huh. E tem o caminho das feministas. Rapaziada, vamos ver essas feministas aí, tio. Vamos lá ver qual é que é. Ô, oh, fechou. Tá fechado, hein? Olha aí. As feministas me cadeado negócio, hein? Beleza. Já que elas fecharam, vamos no caminho de baixo então. Vamos ver qual é que é. Ó, ó. Ô, jogo, é macho mesmo, hein? Nossa senhora. Pera aí, tio. Ó, tem aquela porta lock que não abria. Acho que era ela, hein? Jogo! Seu vem aqui. Ele quer pegar, tio. Olha aí. Será que ele pega? Eu Vamos te, te buchar! E tá de boa? Não interessa pra você, palhaço! Rapaz, acho que costuraram a boca dele, hein? Não conversa comigo, não. Não, tá querendo conversar, hein? Ó, só sobrou o tipo, ó. Tudo bem? Quem tá falando isso? <risos> que é isso, o Jogo! Nossa senhora! <risos> Ai! Ele tá aqui! <risos> ele corre bastante na água, hein? O jogo, como você corre assim na água? <risos> tá empurrando com a barriga? <risos> Ah, meu Deus, o Gordiosho não é nadador, ele vem rápido, Beleza, sobe aqui. Rápido! Ai, tá na cola, tá na cola, Beleza, pula, pula. Ai, pegamos, pegamos! Beleza! Quero ver subir aqui só logo. Vai, sobe aqui nada, sobe aqui nada. 18 oito na barriga. Quero ver subir. Ó, ó. Peraí, jogo. Ainda é tô. aí, Tio, carne. Quer carne? Quem quer carne? Jogo! Onde que eu me escondo? Eu falei, o cara quer carne. Tia. Vai tomar no canal, tô fazendo. Ai, ele vai abrir. Oh, Tem que empurrar a parada aqui. Oh, meu, aí, aí vai abrir. <risos> aí, eles querem carne. Eles querem carne. Ah, Abre e por mesmo, sai por aqui mesmo. Sai por aqui. esse cara tá armado, tia. eles estão armado Agacha. Ele... Ai, vai pegar a perna, eles puxam! Ele pega! Puxa, não, puxa não! Fica de boa! Ah, seus blocos, produtos de maluco. Rapaz, o jogo é preguiçoso. Rapaz, o caverninha é simples... o caverninho marcou? O que que acontece? Tem uma porta lá, tipo, uma porta. que empurrar. Ai, ai, deu a ser rotada, Tem outro, o outro tá dentro, se tiver, já era. Beleza, rapaziada, luz no fim do túnel. Luz no fim do túnel, o que que acontece? Ah, velho, vou de aí, o quê? Você vai tomar no caneco? Como assim, tá com medo, o jogo? Garantiu como assim? Tantan, Oh meu deus vai começar agora. ju? Jo... Ah, ah. ah, tenho... ah, a sobe, <risos> subir a parede. <risos> Sai daí, a ah, meu deus, cheio de tantan já que eu concu... oh, meu deus, do céu, oh. a baseada, ah. onde é que é o local? Bento. Rapaziada, o cabineiro tem que usar a câmera porque. Olha a... aqui! Ele é pra dor? eu entro! Ah, já ah, ah, maldição! Fecha esses locks aí! Aí, seus Rapaziada, é um fora, hein? Não não fica ligado, o cabineiro que. Au! quê? O quê? O quê? O O que agora? Isso. Pera, pera, pera. Vamos ver O Vamos O que...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 Pera aí, tio. Rapazé, eu pensei que ele ia abrir a porta. Ô, Loco, aí ferra, hein, jogo. Pra onde que a gente sai agora? Você não sabe nem eu. tem que abrir a portinha aqui, a gente ia sair fora. Não, nada a ver, irmão. Eu vou pular, tio. Será é que ele viu? Não. Cadê esse lock, tio? Tudo aqui, aqui do lado. para na cama, esperando, tio. A gente rola e vai para a saída. De boa. Uma tranquilidade. Ó, oh, ó. Oh. Oh, Achou! Sem correr. Sem correr! Ô, <risos> <risos> <risos> oh, louco, jogo! Pera aí, tio. Aí ferrou. Esse cara deve ser mais rápido que o Sub-Zero. Pera aí, pera aí. Onde é que a gente vai agora? Ah, já era, tio. Fechou tudo. Pera aí, pera aí. Oh, tem a porta aberta aqui elevador!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 tem que investigar tudo, hein? Eu estou calmo. Beleza, ó, ó a bateria que já acabando. Pô, você vai tomar no caneco! Rapaziada, tem que estar aqui dentro a chave. Tem que estar por aqui. Rapaziada, elevador que precisa de chave. Ô oh, meu Deus do céu, aí é, é pilantragem mesmo, hein? Safado! Ô oh, meu Deus, olha o teto aberto aqui. Rapaziada, teto simplesmente aberto. Tranquilo Tranquilão Vamos de peito com esse lock, tio Beleza, a bateria, a, a bateria que acabou oh, Peraí, ele marido. não viu, né? Peraí, acho que ele viu, tio Ah, oh, tô com a bateria aqui agora agora? Tô andando, tô andando, tô de boa vamos, vamos olhar o setor Beleza, a porta tá aberta ali Ele não corre, tio, ele é de boa <risos> o cara é velho, tio, é velho A <risos> porta vai abrir, né? Ainda bem, ainda bem tem altos locks aqui, rapaziada. Ele pegar é só um abraço. O cara tá um peixeiro gigante. Essa aqui acabei de enrolar. Ó, ó, tô escutando barulhos, tio. Esse colchãozinho. Ô, <risos> oh, tio, calma aí, tio. Calma, meu Deus, pera, pera. Onde? Onde? <risos> uh, o porta tá entrando. Você tá louco, tio? Oh, meu Deus do céu. O oh, cara ele chega arrombando a porta, tio. Ele finge que não corre, corre pra caramba, tio. Vai achar que não, vai. E agora a gente dá a volta por aqui oh, o cabelo tá ligado, Ó, ó Ó Beleza Porta aqui não abre não, né? Eu já sabia Ô, oh, meu, ele corre, tio. Ele corre, vaza Ei, dos tropaços! Rapaziada, não era aqui não, não era que não Beleza Ó oh. Cadê aquela porta entreaberta, tio? Cadê aquela portinha que o atropelho dele? Fazer nada dando altas voltas aqui tio vai chegar lá hora, vamos cansar ele vamos cansar ele eu, eu também tô cansando aqui a porta aqui isso entra no banheiro tem como fecha a porta agacha e fica escondido com boca, as duas mãos na cabeça ele achou tá ali no banheiro Alguma coisa no banheiro Pula lote, não tem como pular ao rapaziada. tá é espadada, é espadada. Será que tem como fazer para cá? Tio aqui é a morte. hein? É... tem que voar a porta? Sai, eu pulei a cama. Tia. Que é mar seu lote. Ele não O caminho já descobriu, já descobriu. Tranquilo, O que que acontece. Vou cansar o lote. Vou cansar ele, Força e honra. Tamo junto. Ó, ó, ó. Rapaziada, vamos fusca hein? como sempre. Olha o fusca tio. Batereca? Pai, já meu Deus. There, Eita! Oh, oh, oh. que é isso? Não tinha acabado a perseguição, não? não é, negócio. Aí, acabou, acabou. Acabou tudo! Eu já tô lá em cima, tipo, de... Ah, que bate o pé na parede. Isso é parkour. Eu tô falando pra vocês. que é parkour? Isso, Beleza. Rapaz, estamos no túnel aqui. Vem pegar nós. Rapaz, tranquilo. Eu falei pra vocês, falei. Eu falei pra você agora, mano. O Loki está aqui embaixo esperando. Pega tá a espada, ó, ó, preparada. Vem a mim, eu estou aqui agora. Beleza, rapaz, a gente deu uma volta gigante. Agora eu quero ver se esse Loki vem aqui, hein. Beleza. Mijadinho. Ó, ó, ó, ó. ó! Carta. Rapaz, é uma carta profissional aqui. Vamos ver do que se trata. O Cavaniacurte, ó, pedido de transferência. Vamos na luzinha aqui. A gente já passou o quinho. Eu lembro desses lock aqui. Sim. Rapaziada, será... Oh, Pera aí, não tinha essa vendinha aqui não, hein? Ó, oh, tem uma vendinha. Tem uma chave... O que é Chave do elevador? Ela já é demais. É... Oh, é ela? É a chave do elevador. Tem que ser, tio. Ó oh, a carinha dela, ó. Ai. Jogo! Ó, ah. eu... oh, meu, eu coloquei... Eu carreguei a bateria por quê? Não. Eu jogo lock. Peraí, perdi uma bateria, hein? Já era. eu peguei a chave do elevador, tio. Está de boa? A gente vai ter que voltar. Tá. Eu... Eu... Eu... O jogo, onde é que tá cagando? Tô cagando, tô cagando. <risos> tô cagando, você sai daqui. Tio. Sai, sai. Ai, ah, eu tô calmo. <risos> oh, peraí, tio, você acertou. Eu, na maldade, eu fecho a porta você de 70. Você fica aí, meu de castigo. Lagar de 7 Entra aqui. Beleza, rolando as baterias. Quando rola as batelecas, tracks, eu tô calmo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 Rapaziada, olha as pisadas do Pascoal. Ele treme tudo, tio. Oh, meu Deus! Ó. Se correr, pior, tio. O cara tem audição. Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vou pra lá. Se ele tá ali, a gente vai pra cá. Corre, hein. Ó, corre pior, tipo, ele pega. Ele pega meu passo aqui, tio. Seu <risos> Loki! Seu serruela! Rapaziada, não pega, não pega, até de boa. Olha lá, logo, ele não passa, tio, ele passa. Beleza. Então, vamos no O que acontece? A gente não pode correr. Não pode correr. Não. Olha ele. Olha como que eu não vou correr. Ah! Ele tá pra cá, ó. Oh, tá pra cá que tá outro também. Tem que estar tá por aqui. Entra no armário. Será que ele, será que ele já viu? Oh, ele já tá esperando, tio. Ah, meu Deus. Vai ser lindo. Tinha de palopo, safado. Ô, Pascoal! Nossa senhora. Olha. Noca a câmera aqui, vão vazar. Vai pra esquerda. Vai! Rápido! Nada super específico. Nada, nada, nada. Tranquilamente. O que que acontece? Rapaziada, é O tem que ir lá. Ok. Nossa, Pascoal! É! Você é louco! Opa, tá... ele, ele coala! Oh. Nossa, Pascoal, que é isso, tio? Rapaziada. <risos> o Caverninha tá mancando, quando tá mancando, já tô... era. Tô medindo, porra! Hein? Beleza, Agora, agora o Caverninha já lembra do local. O Caverninha simplesmente lembra. Ação e diversão. Ó, oh, a gente cai pra derecha. Não, não, não, não. Pascolis. Eu acabo com o seu shake apaixonado na porrada, falou? Olha aí, tio, ele nem, nem curte... Ele vem. <risos> oh, jogou. Ai, travou, travou. Travou. <risos> ah, ele vai pegar. Pascolis. Não, hein tio, aí não vale. Dentro do pique. dentro. Rapaziada, tá para cá o negócio, hein. A válvula tá aqui dentro. Só que o Loki tá na captura. <risos> ele é rápido. Aí é... não, pula mesmo. Não. <risos> eu pula mesmo, Pascoalis. Ah, vou ver o cara mesmo, hein? Beleza, rapaz, eu vou voltar pro pique até tudo ficar bem, Vap. Rapazes, olha esse Loki, ele vem perto, tio, ó. Tá querendo coragem, hein? Ele vai querer invadir o pique, tio. Aí ferrou. Ixi! Paradinha aqui. Já era, tch. Chegamos na cozinha. Vai, ah, ah, jogo! Ah! Ah! tio, que amigo. Altas escuridões. O meu porta da trilha, o que isso tio, nossa senhora que eu aqui, a pra voadora, vale isso, rapaziada, sem, sem ligar a câmera tio, escurão, eu sou bem macho, rapaziada, ó, ó, ó, beleza rapaziada, o que que acontece, Estamos no telhado, ó, ó, ó, tem uma escadinha aqui tio. ó, ó, pera aí, tio, parada bateria que aqui pra ele de boa, ó. Vendo o pôr do sol e tudo mais. Eu queria preservar a natureza. O Loki tá ali embaixo. Ah. acho que tem que continuar pra cá aqui. Tipo. Sim. Aqui não tem nada aqui, dá pra subir. Não. <risos> tem uma aranha farpada aqui. Será que é pra cá? É aqui. Tipo... O quê? Ah. É aqui, é aqui, ó, ó. ó. Ah. a gente pula aqui. A gente vapa aqui por cima. Daquele jeito mesmo, idão, sabe qual é? Mas Loki no chão aqui. Da volta por aqui. Peraí, pra isso que é do mal, hein? O modelo do bar, é o amarradinho, tio. Ó, <risos> <risos> o amarradinho aqui, ó. Ah, <risos> oh, meu Deus do céu, amarradinho no canto, tranquilamente. Chega pra aqui. Mas tô perdido já, total. Achou! Jogo é o Pascoal. Ah! Peraí, deixa eu no lugar aqui. Vem, quero ver, Ó, aqui as rampas, ó, as rampas Vapa, vapa 2, vapa 3. Fala menos, obrigado. vem Pascoal, seu logo. Vai fazer o que, tio? O safado, desgraçado. A gente desce aqui. Ah, meu... Rapaziada, acabei. Salvou, hein? Ah, <risos> Salvou, tio. Ah, velocidade. Tem que ficar esperto com as entradas aí. Cabulosa, do nada. Ó, oh, tiozinho com sintomas aqui, hein. Leptospirose e tudo mais. A perna ficou com chaqueca, mas deixou a bateria. Tá um barulhos aqui, Ó, oh, o cara é com pedaço de pau, hein. Será que... Os caras... Normalmente, os caras com pedaço de pau é do bal? Ó, oh, é... Ele corre! Ah, abre essa porta, tio. Abre essa porta. Tem mais outra aqui, hein? Tem outro, esperando. O caminho tá calminho, tá calminho. Tem que ser pra cá, tio. A salinha é a, única, a última sala que tem Pô, você vai tomar no caneco. Tem que ser pra cá agora, então. Vamos prestar atenção. Eu tô aqui dentro, tio. Ó, cheio e tudo mais. Fica aqui dentro. Apaga a luz. Tava no pique, tio. Chama um pique. Ai, que delícia. Eles acham um altar ali. Que tá escrito ali, ó. ó Invite the waldrider. Invite é tipo convida, tá ligado? O que, que é esse tal de waldrider aí? A cavalinha simplesmente deixa a desejar. Pera, será que tá com esse lock aqui? Ô, você não deixa bem, não? Não conversa comigo, não. Ó, oh, ó, tem, tem uns botões vento aqui, hein. Olha a chave aqui, tio! Ah! A rampa da lavanderia precisa de três fusíveis. Ah? Deixa eu achar fusível, tio. É! Aí, velho! Olha o aqui que a bateria é bem escondida. Tô querendo cagar! <risos> tá de boa no canto aqui. Será que tem alguma coisa que ficou para trás ali, tio? Onde é que tá a rampa benta da lavanderia? Não sei. O problema é que aqui tem os locks assassinos, tio. <risos> eles querem fritar você. Eles que se joga pensamento ruim para se prejudicar o meu pensamento. Vai estar nas três extremidades macumbéricas. Por aqui, tio. Tem que estar tem, tem três locais. Ó, ó, aqui, ó. Já tá. Achou! Olha lá, um fusível já achou. Rapaziada. O jogo é lock tio, os não iriam aparecer Ó o lock aqui ó Tá de boa Ai! Beleza Esse cara é truta tio, já conheço esses locks ó, ó, pega ele por trás Dá um chute na bunda dele, vamos ver se é o cara mesmo É deu? tio É de boa ó, chegou Ah do sangue na cara dele pra perder. Beleza, cavaqueira, cavaqueira. Então, alguma coisa mudou, vem cá seu lock Peraí, peraí, tá com o pedal de baixo. Vamos ver, deixa eu ver aqui primeiro. Rapaziada, o cabelo aguenta a porrada. Já tá por duro de tanto apanhar. Já acabou, Jéssica? Beleza, fecha a outra porta aqui também. Oh, fechei comigo dentro. Ai, nós apanhei. Ai, nós vamos apanhar. Oh, ele bate forte, você viu? Ah, fechei, fechei. Fica pra fora aí, é logo. Ah. Rapaziada, pera aí, cinco, segundos a gente quer lá. Acho que, será que não tinha que cair? Claro que não. Mas abriu aqui, hein? Abriu aqui. O jogo. <risos> pera aí, tchau, Acho que ouvi um negócio aqui, uma neblina. <risos> tá, fizeram um suco de maracajacas aqui. Basta algum suco. Tá tranquilo. Pera aí, pera aí. Tá uma flecha pra cá. Não vou. Eu nunca seguir as flechas. Nunca. Peraí. Rapaziada, agora fiquei curioso Oh, meu Deus do céu Vamos seguir a flecha Só pra ver o que, que tem aqui dentro Eita, eu disse não segue pelado oh. Rapaziada, eu falei não, Nunca siga as flechas, tio Oh, meu, fecha as duas portas Eu abri Peraí, tio, pelado e sacudo Peraí, peraí, tá rolando aqui, ó sagregas. É sagregas Eu tô calmo, rapaziada Nossa, o cara é peladão, tio Espingarda totalmente de fora e carregada, tio Tá calmíssimo. Rapaziada, aí não, hein? Fusca. Olha o Fusca, tio. Fusca de fundo? Fecha aqui, tio. Só, só pro boa. Aí ele vem. Aí ele vem. Rapaziada, os cara, a estratégia dos caras é acabar com a minha bateria, que aí eu tomo no caneco. Você vai tomar no um caneco. Rapaz, vou passar, tio. Vou passar. Eu acho que não. Olha aí, tio. Tá molado o negócio, hein? Essa aqui eu acabei de amolar. Eu vou passar agachado aqui? Será que ele corta, tio? Ah, meu Deus do céu. Ah, olha aí! Eu tô bem. <risos> Ó. Peraí vem, vem, vem! Vem a mim! Vem em mim tio. Vem que eu vou te mostrar o Kung-Fu. Beleza. o oh, jogo! Oh. Peraí tio, e aí? Peraí, acho que tem que trocar ideia com ele mesmo, hein? Ei tio, tá de boa? Não conversa comigo não. Rapaziada, não tá não, hein? Tá não. Não. Tem uma louco aqui, hein? Sussurrando na minha cara. Eita! Nossa senhora, mutirão! Onde que eu vou? Você vai tomar no caneco! Eu tô, eu tô vendo caras aí, cagão! Vamos andar em circo, Vamos deixar os locos na correria! Ah. Ei! Pera aí, eu oh, pulo aqui, pula! pula. Ah. Zigue-zague! Fecha a porta! Tranquilão! Rapaziada, vamos com o que a gente vai pro terceiro andar, tio? Não tô lembrado não! Beleza! Cai pra cá! Cai pra cá! Muita baguncinha! Será que tem como voltar? Rápido! A bateria está tá acabando, hein? Nossa, oh, o jogo já tá aqui? Que isso? Oh, seus locks. Rapaziada, esse não escala. Fiquem calmos. Estamos no terceiro andar já. É terceiro andar isso? Sim. Deu alívio, hein? Deu alívio. E aí? E aí? E aí? Ó, ó. Ó! Câmera, pera, pelo amor de Deus. Foi de onde que veio, né? Foi, foi, foi. Subiu aqui. Voltando ali de boa. Oh, oh, oh! É o Pascoal? Tá? Deixa eu só ver se é o Pascoal. Atenção! Tirem os velhos da sala, pois as cenas que veremos agora são indignatórias. É ele! Rapaziada, ah! vamos abrir de novo a porta e dar de frente com o Pascoal. Achou! Oh, louco, Pascoal! Eu tô cagado de novo! Eu desinteria, tio. Vai, sai! <risos> ele trancou! Ele tranca! Sai, Pascoal! <risos> Oh, tranguei traga no banheiro, tranguei no banheiro Tranguei no banheiro Peraí, tem, tem outra porta aqui velho. Tem outra porta aqui, ó, ó. Oh. Abri, abri, abri ah. Peraí, tinha outra porta ali já é, já é, não. Beleza, o que acontece, rapaz? É? Tem uma porta ali à esquerda Ô, oh, Pascoal! Oh, meu Deus, o cara não dá tempo não, tio Pô, você vai tomar no caneco aí, tio, eu não quero saber de 1944, não Eu quero o Billy Mostre o Billy para nós Beleza, foi no laboratório principal. Ai, meu Deus, ele tá vindo, hein? Será que ele sabe? Ele sabe! Achou! Nossa, Jogo, eu subi aqui em algum lugar, tio. Você vai tomar no caneco! <risos> Mas eu achei que ia matar, parou a música, eu não matou não, ele tá vivo. Vamos continuar esse negócio aí. Ó, <risos> o oh, fantasma vem a mil, será que tem que trancar ele? Vamos observar. Ô, jogo! Nossa, ele vem surfando, tio, você viu? Não vi. Fecha a porta dele aqui, vamos ver se é o cara dele. Ó, ó, ó, ó. Vai ver agora. Ah, ele respeita aí. Se respeitou é de boa. Pô, ele respeita. Onde <risos> é que ele... Ele dá a volta! Vamos ver, tipo, vamos descobrir esse negócio, caverninha. Ó, o que eu disse, ó, oh. ó, oh, oh. O caverninha tá altamente curioso para saber dessas paradas aí. hein? É. Beleza, Tá ficando embaçado, ó, oh, meu Deus do céu. Oh. Oh, estamos aguentando, estamos aguentando. Somos fortes, tio. Oito dedos, o quê? É o FBI, tio. Oh, meu Deus, o Chuck Norris ligou para os caras vir oh. Não era o Chuck Norris. Ah. Você tirou um cara errado, tio, tudo bem. Você se tornou como é? Anfitrião. E aí, gente, levou 70 tiro. O fantasma tá comendo os caras. Estamos ainda escutando o que aconteceu. Ô, louco! Eu sabia, eu sabia. A gente ia ser essa. Rapaziada, pegaram ele, hein? Pegaram. É mais cagão ainda. Ele salvando. Rapaziada, a gente tá jogando com o cientista, é? Deixa eu ver o tênis dele. É all Stars, tio Nossa, ele é fashion. <risos> <risos> Beleza, rapaziada. Já tem um Loki aqui esperando. Rapaz, altos videocassete louco em okay. communications Sim. Pera aí, jogo. Como é fantasma? Fecha a porta. <risos> Quero ver fantasma entrar, tio Pera aí, tio. Só pra, só, só pra ter certeza. Vamos entrar aqui no armário? Vai se agacha Rapaziada, mas mais ou menos dentro do armário que a gente vai ficar, tio. Que não. O armário! Eita! Não. Ele abre e entra dentro do meu rim. Mas é como que ele sabia? Ah. O louco é entra é, no é armário! Vamos ver é, qual é que é, tio. Espera aí, tio. Espera aí. aí. Oh, louco, é os janteiros! Nossa, o janteiro, tio. Nossa, ele quer jantar, merda. Tem como voltar aqui? Eu volto, tio. Você é maluco? Fica no pique aí. Tá maluco, tio? Você acha que eu vou aí? <risos> tá muito a serra dele. <risos> Olha aí, tio. Ó, quer obturar nosso dente? Um motorzinho gigante. Rapaziada, ele é, vai ficar ali agora. Ô louco, oh, <risos> tio. Fundo de novo. Pera aí, tio. Meu. E aí? Com a fúria, moro? De três cavalos idético, moro? Rapaziada, é né? uma só ele obtura nosso dente de bolar pré-molar os dois juntos. <risos> Rapaziada, tá rolando o Fusca aí, Oh, Meu Deus, Fusca e Batman junto. Olha o Fusca, tio! Ó. Tá ajudando a serrinha dele? Olha lá, ele tá vindo, tio. tá vindo. Quer encerrar nosso dente com toda a força. Olha, por não Quer passar por aqui? Ó. Olha lá, ele procurando, tio. Nossa senhora, de cueque e tudo mais. Rapaziada, passamos com a camerinha na mão. Agora a gente sai andando, tio. Ai, tá aberto. Rapaziada, abre isso aqui, abre. Isso! Fecha, fecha! Esquece! Onde? <risos> Aperta um buraco aqui! Já tô fazendo parkour lá fora, seu idiota! Rapaziada, quero ver quem pega nós é no parkour, tio. Olha aí, tio, olha o Bolonfotes. I want to help you. Como que você vai me ajudar, tio? Você não consegue nem se ajudar. É mesmo? <risos> tá com coceira? Por que os caras não traduziu, tio? Sei lá. O cara tá com coceira, tio. Ei, da bundinha? Poxa, o na coça. O Caverninha na coçadinha aqui. <risos> Beleza, ele precisa de contar um segredo pra nós. Conte aí, tio. Cola aqui, é, tio. É aqui que a rapaziada cultiva aquela erva da pesada. Ô, mas eu tenho que trocar batereca? Calma aí, tio. Não tá valendo, tô então, sem batereca. Você vai tomar num caneco? A cama aí entra tá debaixo? Nem colchão tem? <risos> Eita, fechei ele? Não, comigo dentro! <risos>